Porque, olha só. Então, qual é a ferramenta? Qual é a ferramenta que eu uso para conseguir? Vamos lá. Eu tenho dois caminhos. Isso aqui no nosso cérebro. Isso aqui no nosso cérebro. eu Vou usar uma metáfora aqui. Eu tenho dois caminhos. Eu chego. Tô no, Tô perdido. E tem um, um matagal na minha frente. Chego no matagal. E aqui eu vejo um caminho bem estruturado, de terra, assim, bem a terra já batida. largo o caminho. E aqui eu vejo que tem um caminho estreito, onde a grama está só um pouco amassada, e se eu passar, eu vou, posso me cortar, vou ficar coçando, o negócio vai ter que ficar tirando o mato, mas eu vejo que tem um caminho aqui. Você, se você está nessa situação, qual caminho você pega? O mais fácil, sim ou não? O nosso cérebro é assim quando ele precisa tomar uma escolha. Quando ele precisa fazer uma escolha. Eu tenho uma estrutura sináptica, uma tripa neural de várias sinapses dos hábitos que eu tenho. E aquilo é muito forte. E eu tenho sinapses fracas, um caminho fraco dos hábitos desejados que eu quero ter. Porque eu faço aquilo só de vez em quando. Então quando o nosso cérebro vai tomar uma decisão, e 95%, 95 das nossas decisões, comportamentos que a gente faz é inconsciente. A gente está consciente apenas de 5% do que está acontecendo com a gente. Por exemplo, você não está consciente nesse momento do seu coração batendo. Você não fica. Você não fica. Consciente do que está acontecendo no seu corpo agora. Você não consegue processar toda essa informação. A mente consciente não processa isso. O inconsciente, sim. E as pessoas tomam decisões de forma inconsciente. Por quê? Se, você, se as pessoas tomassem, conseguissem pensar de forma consciente, tomar decisões de forma consciente, ninguém bebia Coca-Cola. Sim ou não? As pessoas não fumavam. Se as pessoas tomassem decisões de forma consciente, então, eu vou seguir por aquele caminho. Agora, como é que eu falo para o meu cérebro? Não vai por esse caminho. Segue esse daqui. O que te faria, o que te faria, se você chegou no Matagal, viu os dois caminhos, o estruturado e o largo, fácil e o difícil. O que faria você escolher o difícil? A recompensa no final Se eu soubesse que no final desse caminho teria um pote de ouro Eu pegaria esse caminho Por mais que fosse ter dor durante o caminho Sim ou não? Então eu preciso a cada passo A cada ação A cada movimento que eu fizer desejado. Chega no final, eu me dou uma recompensa. E eu começo a condicionar o meu cérebro agora, que aprender que toda vez que eu pego esse caminho, no final eu tenho uma recompensa. No final eu tenho uma recompensa. E qual é a ferramenta que a gente usa para ficar recompensando o cérebro toda vez que a gente fizer algo desejado? A ferramenta se chama celebração. Fala assim comigo, celebração. Eu celebro cada passo, cada conquista, cada vitória. Se eu chego aqui na balança, 300 gramas, na hora meu cérebro entende que aquilo é dor. Quer dizer, eu acabei de emagrecer e eu falei pro meu cérebro que aquilo é ruim. Se eu perdi 300 gramas, e eu olho 300, mas não era o desejado, mas perdi 300 gramas. Yes, yes, yes. Ah! E celebro, na hora, o meu cérebro atribui essa química positiva, de alegria, felicidade, ah, a dopamina, endorfina, o que eu estou produzindo de química nesse momento, atribuo a essa ação. E aí, eu falo para o meu cérebro, isso é positivo, continua por esse caminho. Então, eu tive um dia produtivo, agi, fiz, não fiquei perdendo tempo em Facebook, WhatsApp, e-mail, fiz, realizei, fiz três, quatro ações em direção ao meu objetivo, foi bem produtivo o meu dia. Chego no final do dia, meu dia foi ótimo, yes, yes, yes. celebro, saio para comemorar com as pessoas que eu amo. E condiciona o meu cérebro, a ah, segue por esse caminho sempre. Emagreci, a ah, celebra e sai para comer um prato de salada ou um shake. Mas celebra, celebra. Essa é a ferramenta. Celebração, isso, a celebração é que te mantém em direção o sucesso é celebrar cada vitória, cada passo cada conquista cada ação celebra transforma isso num hábito, num estilo de vida celebrar a pessoa, coloca aqui para mim por favor Olha o que Tony Robbins diz que a mãe de todas as habilidades é a repetição quer desenvolver uma habilidade? repete, repete e o pai é a celebração porque a celebração faz com que você tenha força para continuar repetindo o que você quer. E você juntando essas duas coisas, você muda e transforma a sua vida. E a celebração, o que ela faz? Ela esmaga crenças de não merecimento, de não se sentir merecedor, de não se sentir merecedor de ter sucesso, de ter saúde, de ter um excelente relacionamento. Pessoas, elas têm crenças de não merecimento, nem sabem disso. Porque ouviram, você é um idiota, você é um burro, imprestável, um não serve para nada. Não tiveram atenção. Não tiveram amor o suficiente. E aí entenderam, eu não mereço. E é inconsciente, e como é que eu mudo? Como é que eu faço? Como é que eu começo a criar agora a crença de merecimento em mim? Celebrando. Se eu celebro a vida, se eu celebro datas, se eu celebro conquistas, eu estou constantemente dizendo para o meu cérebro, eu sou o merecedor de ter sucesso, de realizar. Me recompenso. A cada data, datas comemorativas, celebra aniversário. Tem pessoas que não comemoram aniversário. Não, não estou falando um caso de religião, não. Estou falando porque ela acha que é uma desgraça a data que ela nasceu. Ela tem algum problema relacionado à data de nascimento dela? Acha terrível isso. Aí quando eu não comemoro, não celebro o meu nascimento, a minha vida. Qual crença que eu estou criando? Que eu não mereço. Eu não mereço viver, eu não mereço ter sucesso. É começar a se recompensar e sentir que você é merecedor de ter vitória. Quando eu, eu, eu ainda trabalho isso em mim, eu vivo, eu vivo, bem abaixo do padrão que eu poderia viver. Então eu fico trabalhando crenças de merecimento em mim para ajustar. Porque pode ser crença de merecimento que eu tenha, e aí eu tenho que ajustar. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um Kicks, carro de 90 mil, e minha esposa tem um HB20. Eu ia comprar agora uma da Land Rover. Não é a Evoque, é a outra. A Discovery Sport. 250 mil o carro. Posso comprar e posso pagar à vista. Não comprei. Porque eu pensei assim, cara, 250 mil aplicado dá 2.500 por mês. Eu falei, pra que que eu vou, nesse momento, se eu posso construir renda passiva? Pra que que eu vou gastar esse dinheiro agora? só para mostrar para os outros que eu tenho uma Discovery, que eu ando de Land Rover. E eu e minha esposa e a gente combinou, falou assim, olha, não, vamos, não, vamos gastar esse dinheiro, vamos esperar agora, em dezembro a gente troca o seu carro. Vai comprar um um Jeep Compass ou um, uma Santa Fé. Que é um carro de 130, 140 mil. Eu vivo abaixo do padrão que eu poderia viver. Pode ser crenças de não merecimento, como pode ser inteligência. Eu estou fazendo, construindo minha renda passiva para. Obrigado. Construindo a renda passiva para que daqui a um tempo eu consiga comprar o que eu quiser, só com o um rendimento, sem precisar mexer no investimento.